Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai estudar o Rally. porque a gente vai ver estratégias, a gente vai ver o que fazer para quando alguém perder um desafio a gente não perder o rally. Muitas coisas que vão te ajudar a liderar melhor a sua casa de moda e entender melhor o jogo. Eu já fiz um vídeo sobre como administrar uma casa de moda, eu vou deixar ele aqui, ele não tá muito completo porque faltou as coisas que eu vou falar hoje, faltou algumas coisinhas Aí que a gente vai falando. Se você também não sabe muito sobre o Rally, eu não te aconselho a assistir esse vídeo. Assiste primeiro este aqui que eu vou colocar sobre todos os rallies e também tem sobre o Rally Feroz. Vamos começar pelas estratégias. Como assim estratégias? A gente pode fazer várias coisas diferentes para completar um Rally. No caso, ganhar todas as bolsas. Primeiro que... Se você fizer só sofisticado ou clássico, sofisticado e clássico em um mês, você não vai abrir todas as bolsas. Se alguém já abriu todas as bolsas, só fazendo sofisticado, Comenta aqui embaixo, mas eu sei que é impossível por experiência. Mesmo se você fizer sofisticado, sofisticado, feroz, sofisticado, sofisticado, você também não vai abrir, porque eu fiz experiência aí também. Para você ganhar as quatro bolsas grandes do Rally, você tem que fazer uma quantidade grande de feroz. Não sei exatamente qual é a quantidade, porque o COVID ele é um pouco sacana no sentido das peças, então... Não tem como saber o certo, ou tem, mas eu não fiz essa análise tão profunda ainda. Vamos lá, a gente tem a, a estratégia mais clássica, que é fazer rally alternado entre feroz e sofisticado. Você faz um rally sofisticado, que é aquele que não precisa fazer flashback, e daí você faz um rally feroz que precisa fazer flashback e um sofisticado de novo. Assim você meio que intercala o tanto que você gasta seu dinheiro. Nesse caso, é só diamante, né? Que eu sei que tem algumas casas que é obrigatório todos os desafios. Na minha casa, conhece Covet, você não é obrigado a fazer os desafios de 200, que são aqueles desafios tipo muito caros e nenhum rally. Então, a partir óbvio de uma certa média, que algumas pessoas gostam de fazer todos, então, sempre baixa uma média ali e a gente não precisa gastar muito nosso dinheiro. é tá bem mais fácil você guardar dinheiro e gastar para maximizar o dele, né? É basicamente obrigatório você maximizar o dele em um rally feroz que a média dele é tipo 4 pontos por pessoa. A segunda estratégia que eu vou falar é de fazer só rally feroz até abrir tudo. Porém, não fazendo todo mundo fazer flashback seguido, sabe? Então o que, que vai fazer? Você vai pegar a sua casinha e vai dividir ela em dois grupos. Grupo A, grupo B, grupo 1, grupo 2, grupo Sol, grupo Lua, qualquer coisa que você tiver em mente. Vai ter um rally feroz, onde o grupo A vai fazer o flashback e o grupo B vai não vai fazer o flashback. Todos os desafios continuam sendo feitos normais, ele maximizado, só o flashback que tem essa divisão. Porque o flashback tem uma pontuação menor que todos os outros desafios. Se só metade das pessoas que estiverem ativas no rally fizerem o flashback, é possível você atingir a média dele tranquilamente. Você não precisa necessariamente que toda a sua casa de moda faça o flashback, você pode usar somente metade das pessoas que estão na sua casa. Assim você ganha as bolsas bem mais rápido também, você abre todas fazendo feroz, feroz, feroz, intercalando dos grupos, as pessoas conseguem guardar diamante, né, organizar os seus diamantes pra poder gastar, ó, nesse rally eu vou gastar diamante, no próximo não, no próximo eu vou de novo. Lembrando também, gente, que pra fazer um feroz, você só precisa de um flashback, você não precisa fazer os dois. Muita gente gosta de fazer os dois pra conseguir as peças bônus, que eu vou falar depois, mas normalmente a gente escolhe, assim, inicia o rally, faz uma votação, vê qual flashback é mais barato ou a gestão decide qual que vai ser feito ou todo mundo vota e vê qual que é mais barato. A estratégia que agora tá acontecendo na casa com esse COVID é uma estratégia muito boa assim também eu diria, tem bastante gente na casa então é tranquilo fazer isso. A gente faz um rally feroz com o grupo 1 fazendo que é metade da casa, um rally feroz seguido com o grupo 2 fazendo que é outra metade da casa, um sofisticado e depois o rally feroz de novo. Então são dois ferozes e um sofisticado. assim que a gente vai fazendo para dar tipo uma amenização para dar tempo de dois Rallys para cada grupo guardar diamantes. Outra estratégia bem legal também é separar também a casa em dois grupos, só que dessa vez o grupo 1 vai fazer o Rally inteiro, enquanto o grupo 2 desativa. Sim, gente, isso funciona quando você fica um Rally desativada do jogo e você estava ativada no anterior, você ainda ganha os prêmios. Está nas regras do COVID, você pode ver naquele... Símbolo de interrogação. E por exemplo, eu estou ativado nesse Rally agora. Esse Rally acaba, eu desativo o meu Rally. E começa outro, elas ganham bastante bolsa. Eu vou ganhar também, porque eu só fiquei um Rally desativado. É por isso que às vezes você ganhou um monte de prêmio da bolsa e você tava desativada e você nem sabia por quê. É porque quando você fica só um desativado, você ganha tudo. Se você ficar mais um desativado, aí você não vai ganhar nenhum prêmio. Eu também já ouvi a estratégia de fazer quatro grupos. Eu não sei explicar pra vocês, gente, Tá? Eu tentei pensar aqui, mas eu fiquei muito confusa, se assim, tipo, o grupo 1 ativava e o grupo 2, mas só o 1 fazia flashback, depois o 2 e o 3, depois o Sei lá. Qual a melhor hora pra ativar o rally Você tem que conversar com as pessoas da sua casa de moda Se elas são pessoas que não trabalham um horário, tipo, um dia inteiro Se tem um trabalho mais flexível Você consegue ativar o rally em qualquer horário Agora, se tem muita gente que trabalha na sua casa de moda Que faz muitas coisas ao longo do dia O melhor é você ativar sempre de manhã Porque daí o que vai acontecer? Você ativa de manhã O primeiro desafio que vai fechar vai fechar, tipo, às 10 ou às 11 Ou até mais tarde, dependendo do horário que você ativar Agora se você tiver de noite, é bem provável que o primeiro desafio do rally feche de manhã. Isso vai prejudicar muita gente que tem gente que não entra no Covid de manhã. Então você tem que ver aí com a sua casa de moda, né? Qual que é o melhor horário? Normalmente o primeiro desafio que entra no rally ele fecha em 15 horas, assim, então você tem que calcular pra ver em qual horário que é melhor, você ativar ele. Agora a gente vai falar sobre as peças bônus, eu vou admitir pra vocês que eu não entendo perfeitamente disso. Eu na verdade não dou muito valor pra isso, mas é basicamente a pontuação que você recebe vai sendo somada num bônus até você ganhar uma peça extra. Só que agora eu... Sério mesmo, gente, eu não sei. eu só falando pra vocês, espero que alguém explique bem certinho nos comentários. Por favor, alguém explica. Eu não sei se é toda a sua pontuação vai sendo somada aqui até você ir ganhando as peças extras. Ou se é só a pontuação que sobra. O que fazer quando alguém não fez um desafio? Você não precisa se desesperar. Eu me desesperava muito, eu pensava, ferrou, a gente vai perder o rally Mas agora eu aprendi, né... Quando alguém não faz um desafio de média alta, no caso daqui, ó. todo mundo precisa fazer senão fica difícil conseguir a média. Aí beleza, vamos supor que das 24 pessoas que estão ativas no rally, 21 só fizeram, como tá aqui. O que, que a gente faz? No máximo 4 horas antes da votação do desafio chegar, você tira essas 3 pessoas ou essas X pessoas que não fizeram o desafio. Pode ficar tranquila, a média vai diminuir, vai se adequar ao número de participantes da casa, só que tem um tempo limitante, se você tirar faltando uma hora pra chegar ao resultado, a chance de não funcionar é grande. Assim que sair o resultado, você já pode adicionar as pessoas na casa de volta, elas vão voltar sim ativas no rally. pode ficar tranquilo, então se você mesmo um dia você acorda e fala, meu Deus, não fiz o dele você já sai da casa por meia-noite assim, ou depois do resultado do desafio das uma, e quando você acordar lá às 6 horas da manhã já saiu o resultado dele, você entra de novo na casa. É possível que você perca sim alguns prêmios, mas pelo menos você não vai prejudicar o rally inteiro. Quantos desafios de cada classe entram no rally? São dois deles, mais dois flashbacks, quatro desafios de 200 e três desafios de 100. Entram mais desafios caros do que desafios baratos no rally. São 11 no total. Um flashback que você não faz, o que torna 10. E os desafios de 200 fica a critério da sua casa de modos, vai ser obrigatório, se não vai ser obrigatório, enfim. Como a gente sabe qual que vai entrar? Meu rali aqui vai acabar em um dia e 8 horas. Então o que, que eu faço? Eu venho aqui, olha, um dia e 2 horas não vai entrar, um dia e 5 horas não vai entrar, um dia e 13 horas não vai entrar. Porque a diferença é muito curta. É provável que entre esse flashback... Enfim, você tem que calcular o horário que acaba o seu. Eu já sei quais são os próximos flashbacks que vão entrar no próximo rali que eu vou ativar. E agora, gente, uma coisa que muitas pessoas não entendem, que é a pontuação. Como que você pode calcular a pontuação? Todo desafio tem uma pontuação aqui, certo? Por exemplo, 92.16. A casa tem que atingir, somando todas as estrelas de todos os resultados de todo mundo que participou do desafio, tem que dar 92.16. 21 pessoas participaram, o que a gente faz? A gente divide 92.16 por 21, que dá essa média aqui embaixo, que é 4.39. Cada uma tem que tirar no mínimo 4.39 para poder atingir essa média. No caso, gente, vamos pegar aqui, vamos dividir 92.16 por 24. Cada uma tem que tirar no mínimo 3.34 no desafio para atingir essa média. É só essa, essa conta básica que você precisa fazer. Sim, gente, talvez você tire 3.50, mas a sua coleguinha tirou 5.30. Então cobre né, a média uma da outra. Mas... Né? por isso que é chamada média, cada uma tem a sua você pode ultrapassar, você pode ficar pra trás, mas a gente sempre dá um jeito e a do daily é muito, muito, muito alta 101.76 cada uma tem que tirar 4.24 no daily, gente, é muita coisa é, é muito alto 4.24 por isso que é importante que você maximize, caso você tire uma nota muito ruim, você maximizou e pode até chegar nesse número às vezes acontece da casa inteira ir mal Todo mundo maximizou, mas todo mundo foi mal e a média ficou tipo 4.23. E a, a gente acabou perdendo por 0.01. Acontece, gente, é normal. Resumindo, falei aqui algumas dicas pra vocês, algumas, expliquei algumas coisinhas meio por cima, deu uma estudada no Rally aí, entendemos como é que funciona a mente maléfica do COVID. Me fala o que você achou, se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com essa casa de moda.